Ela vai perdendo de fundo do o escanteio. É por levantamento. Totó. Rasteira tentou pegar o primeiro, não deu. Voltou o Lineu e o gol. Gol! Lineu. De bate pronto. De primeira. Faz o primeiro gol. Na decisão da Copa Iate, Carrefour.